Salve, salve, minhas guerreiras! Eu sou o professor Emílio Júnior. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Peço que vocês compartilhem esse vídeo. Vamos fazer um treinamento completo, um treinamento para pegar fogo. Então, deixa eu pegar aqui o nosso aplicativo Tabata Time. Preparação é o tempo que eu levo para poder me arrumar entre um exercício e outro. Exercício 35 segundos de exercício, 15 segundos de descanso, 6 rodadas... Duas vezes, tá bom? Vamos aqui, ó. O aplicativo Tabata Time. O primeiro exercício que nós iremos fazer é o polichinelo modificado. Assim, vamos lá. Ó, só esse movimento que a gente vai fazer, tá? Vamos lá. Saltou e vem comigo. Me acompanha. Bora. Isso. Isso. Bora. Isso é para ajudar você a queimar o máximo. Vamos embora. Aí depois... Nós iremos trabalhar a linha da nossa cintura. Isso! Vai! Vai! Uh! Uh! Isso! Isso! Isso! Tá puxado, hein? Só começamos, hein? Vai parar! E parou! Descansa, sente bem. Aí agora nós iremos fazer um exercício que você tem que tomar cuidado. Porque caso você fique tonta, sinta um desconforto, Aí você para e imediatamente esse treinamento, ok? Pés abertos na largura do quadril, posiciona ambos os braços dessa forma, ó. Girou, para no meio, girou esquerdo. Para no meio, girou direito. Vai sentir essa região trabalhando. Girou, girou, para sempre no meio. Não quero ninguém fazendo isso aqui direto, não. Para no meio, girou, para no meio, girou, para no meio, Girou, para no meio, girou, para no meio, embora sempre o cotovelo em cima, trabalhando com o cotovelo em cima, isso, isso, parou, descansa. Aí nós vamos voltar àquela sequência do polichinelo. Se você está muito acima do peso, minha amiga, faz só esse movimento aqui com o braço, ó. do polichinelo, tá ok? Só esse movimento com o braço. Não precisa mexer as pernas, não. Está muito acima do peso? Não consegue? Ó, faz só esse movimento aqui, se tiver muito acima do peso. Só esse. Se conseguir movimentar a perna, levantou, abriu, só isso daqui, tá ok? Quem tiver muito acima do peso, é só levantar os braços. Quem puder, pode abrir a perna e fazer esse movimento. E os jamais, que não estiverem sentindo nada, é só vir no treinamento Tradicional, tá ok? Se você não sente nada anormal no seu joelho Aí você pode fazer desse tipo aqui Vamos lá Isso, isso, isso parou Vamos agora fazer abdominal para trabalhar abdômen Abdominal em pé É muito bom Compartilha esse vídeo É a única coisa que eu te peço Dá joinha Vamos ajudar esse projeto Vamos lá Colocou a perna atrás, Posicionou aqui e um mudou, fez dois mudou. Perna direita atrás, agora perna esquerda atrás, puxa, perna direita atrás, subiu, perna esquerda atrás, puxa, perna direita atrás. Fica até difícil para falar, né? Coordenação motora. E você vai trabalhar ao máximo a região do seu abdômen. embora, menina! No final desse vídeo. Tem uma promoção, vamos embora, isso aí, vamos embora. Jogando lá atrás, uh, cansou, tá, tá pesado, tá bem pesado, mas vamos embora, isso, tá pesado, mas vamos embora. Uh, vamos fazer mais uma sequência de polichinelo, como eu falei pra você, polichinelo, vai, ó, não sente dores no joelho, polichinelo tradicional, sentiu? dores no joelho, aí você faz só esse daqui, ó, só esse movimento. Dá para fazer o um movimento abrindo? Faz o um movimento abrindo a perna e abrindo o braço. Então, eu fiz três movimentos diferentes. Tradicional, que é esse, para quem não sente dores. Se você sente dores, não pode movimentar as pernas, e se você puder movimentar as pernas, Pode fazer isso daqui, tá ok? Olha que maravilha. E caso você queira contratar os meus serviços, entre em contato com o número do WhatsApp 021 99 7985. Falar com a Daniele. Vamos lá? Vamos fazer agora o outro abdominal. Onde você vai colocar sua mão aqui à frente, perna à direita à frente, perna esquerda atrás. Desce. Um. Volta. Dois. Volta. Três. Volta, 4, volta, 5, volta, contrai sempre o abdômen, 6, volta, 7, volta, 8, volta, 9, volta, 10, volta, 11, volta, e isso, descansa, que a gente vai voltar Aquela sequência. É, minha guerreira. Vamos botar lá. em cima. Em cima. Vamos lá. Foi. Isso. Se você não pode pular, não tem problema. É só movimentar os braços. Não para de movimentar. Até o reloginho parar. Ah, professor, como é que é mesmo? Só fazer isso daqui, minha guerreira. Se você não pode pular, faça isso. Se você pode dar um passo, ó, ele elevou, abriu, elevou, abriu. elevou, abriu, elevou, abriu. E o restante pulando, hein? Todo mundo pulando. Enquanto eu estiver explicando, para quem não sabe, você continua pulando. Até o reloginho parar. Vamos embora. Parou. Agora nós iremos fazer... Oh, girando para um lado para o outro. Lembre-se, esse vídeo vai ter uma promoção no final do vídeo. Então assista até o final, porque tem a promoção do kit Treinamento Funcional lá no Instagram. Pés paralelos, ambos os braços, direito, parou, esquerdo, parou, direito, parou, esquerdo, parou, direito, parou, esquerdo, parou, direito, parou. Esquerdo, parou. Direito, parou, esquerdo. E assim você vai fazer. Professor, posso utilizar um peso? Pode, mas sempre parando no meio. Não é para fazer direto. Vamos lá. Só quando o reloginho parar. Esquerno, parou. Minha guerreira, o treino está intenso, o treino está forte. Então, compartilha. Não senta não, minha guerreira. Não senta não, que a gente vai fazer ainda mais uma sequência. ó, Mãozinha para cima. Não, não amolece, não. Vamos lá. E foi. Pulando. Enquanto isso, eu vou dar um recado. Eu estou fazendo uma vaquinha para ajudar moradores em situação de rua. Então, eu já comprei fralda geriátrica, já comprei alguns alimentos, comprei camisas de manga comprida, agora falta comprar mais alimentos e também comprar aqueles cobertores. Peço a ajuda de todos vocês, assim como eu estou doando meu trabalho, trazendo esses treinamentos completos, uma ajuda de um real que você puder ajudar, tem aí na descrição e nos comentários desse vídeo, ok? Ajuda esse projeto aí. Vamos lá? Descansa, não custa nada, gente. Você vai ajudar uma vez só ao mês, ou se você quiser ajudar uma vez ao mês, mas contribui aí, compartilha, pede os amigos, que a gente vai ajudar as pessoas em situação de rua, tá bom? Vamos lá! Abdominal, jogou atrás. Um. Mudou, vem. Jogou. A perna direita atrás e isso. Mudou. Vem. Vem. Isso. Isso. Vamos. Para puxar mesmo. Vamos. Vamos. Quero você, minha guerreira. Quero você fazendo comigo. Não quero você enrolando, não. Tem que mandar aí nos comentários. Quero saber se vocês estão gostando. E o que vocês acham? Vamos lá. Isso. Uh. Ah. Vambora. E, e mais uma. Uh. O que vocês estão achando desse tipo de treinamento aqui do canal? E o que vocês me dizem? Três vezes na semana? Três vezes na semana? Não, três vezes ao dia. Falei três vezes na semana, mas é três vezes ao dia ou duas vezes ao dia? Vocês vão me dizer o que vocês preferem. Duas vezes ao dia ou três vezes ao dia. Mas para isso temos que bater aquelas metas. Tanto da promoção como também a meta aqui do canal, que é 10 mil visualizações nesses treinamentos. Vamos embora. Isso, isso, isso. Deixa eu virar. Isso, isso. Bora. Com força. Força. Disposição. Isso, isso. Bora, bora Bora, minha guerreira Vai, vai, vai oh, parou. Olha, já estou suado Estou aqui cansado Mas eu tenho que fazer junto com vocês, minha guerreira Não tem corte, não tem edição Se o professor aguenta, aguenta Se não aguenta, não aguenta Agora, ó, perninha à esquerda à frente Bota a mão aqui atrás Estufa o peitoral contra o abdômen e desce Um, vambora. Dois Vambora. 3. Não para. Vambora. 4. Não para. Isso. Vai. 5. Vambora. Isso. 6. Estufa sempre o peito. Vai. Desce. 7. Vambora. 8. Vambora. Sempre o peito estufado. 9. Não desce os braços. Vai. Mantenha os braços abertos. Isso. Vambora, minha guerreira. Guerreiro, vem comigo. Ah! Uh, finalizamos mais um treinamento, agradeço de coração a todos vocês que assistiram até agora esse treinamento E eu vou falar da promoção, vou falar também, vou deixar a promoção por último, vamos ao que interessa Nós aqui no canal temos um projeto social agora que é para ajudar os moradores em situação de rua Principalmente esses que não estão recebendo nada do governo, então se você quer ajudar ou com qualquer valor, seja um real, dois reais, três reais, não tem problema. Eu sei que isso não vai fazer falta para você. Um real é um real. Pensa assim: poxa, o professor maravilhoso está treinos todos os dias completos para que eu consiga atingir meus objetivos. Eu vou pagar esse meu professor um real. Pronto, é uma doação. Eu não tenho vergonha de pedir para você, porque eu estou pedindo em prol uma causa que eu sei que vai ajudar muita gente com fome. Nós temos comida, mas muita gente não tem. Tá bom? Então, aí na descrição ou lá nos comentários, lá embaixo, tem as informações. Seja solidária, guerreira. Não custa nada. Nós não sabemos o dia da manhã. Hoje eu estou aqui pedindo. Amanhã, quem sabe, não seja você que vai pedir para uma outra pessoa. Enfim, não sabemos o dia da manhã. Outra questão é o seguinte. O nosso treinamento ficou 10 segundos de preparação, 7 minutos de exercício, 2 minutos e 40 de descanso, totalizando 9 minutos e 50 segundos de treinamento. Trabalhando abdômen, trabalhando linha da cintura, ajudando a dar uma secada no corpo. Olha, foi um treinamento maravilhoso. E outra coisa, se você quiser participar da promoção que vai rolar, já está rolando, né, na verdade. Basta esse vídeo bater a meta de 10 mil visualizações. Então, fica atenta nesse vídeo, compartilhe o máximo que você puder, porque se ele bater a meta de 10 mil visualizações, o nosso apoiador irá selecionar uma de vocês que vão escrever lá embaixo nos comentários. Não é aqui do lado, não. É lá embaixo nos comentários, vai escrever o seguinte, a palavra sim. Escreveu a palavra sim você já está participando da promoção que vai ser lá no meu, no meu Instagram, arroba emidiosrj, SRJ. tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Ah, meu WhatsApp, 021-99-125-7985, 021-99-125-7985, promoção da quarentena. Tem uma ficha de treinamento lá com muitos treinos mais fortes do que esse que você fez, mais longos. Então, entra lá que tem um valor pequenininho também para ajudar. Então, até nosso próximo encontro!